Você vai ouvir agora cânticos de adoração a Deus é, ressuscitou. Se você gosta de músicas, hinos e, e louvores, poste lá nos comentários que eu estarei colocando mais vídeos de louvores a Deus, tá bom? Se você gosta de louvores, comente lá nos comentários para que eu possa postar mais vídeos de louvor para nós, tá bom? Deus te abençoe. We're gonna E seu sonho será realizado, meu irmão. Você não está entendendo? Ainda que está a moça, tá excitando nossa noite. Então vamos fazer: ressuscitou todo. Quando falar isso, posso mostrar para cima. Hoje, vídeo para todos. Antes de você sair do vídeo, por favor, dê o seu like e se inscreva no canal.